A repartição desse cabelo começa em uma sobrancelha, vai lá atrás na diagonal na direção oposta. Ou seja, você começou na sobrancelha esquerda, vai terminar no lado direito do pescoço. Tirou uma diagonal de cabelo aqui na frente e vamos começar uma trança de três pontas. Essa trança tem que ser feita bem em cima da risca. E vai ser embutida mechas só de um lado. Você vai sempre embutir mechas do, de onde do lado onde está a orelha do lado da risca, eu apenas passo a mecha. o cabelo desde lá da frente e vai trazendo paralela risca a risca está descendo na diagonal você vai trazer a trança também na diagonal Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Uma trança de três pontas, que vai seguir paralela à risca, bem em cima da risca, e vai embutir no lado que está a orelha. Mesmo você trazendo as tranças bem pertinho da risca, elas ainda assim vão ficar abertas. Então, você com um grampinho... Ei, cabeça, para. Com um grampinho você vai unir as tranças e prender. Agora, para dar mais volume e beleza na trança, você vai puxar essas, esses gominhos que ficaram mais ressaltados. Você vai puxar mais ainda. Enquanto eu puxo aqui, nós vamos mandar beijo. E o primeiro beijo vai para o Gilmar Rodrigues. Ele é cabeleireiro lá em Jaguariúna. Estou colocando a foto da trança dele aqui do lado. E também o arroba aqui para quem quiser seguir o trabalho do Gilmar. Um grande beijo, meu amigo. Outro beijo vai para a Angelina e o Eric. Gente, eu agradeço demais vocês participarem. Muito obrigada mesmo. Esse rabinho aqui embaixo eu vou prender tudo em um elástico só, desmancho o resto de trança, lá de trás eu pego uma mecha de cabelo e vou enrolar para cobrir o elástico penteando antes. Você pode cachear, pode deixar liso. Eu vou fazer um desfiado só para dar um volume maior aqui. Mas você pode deixar do jeito que você quiser. E assim fica a nossa trança dupla com caimento lateral. Agradeço muito você ter assistido. Um super beijo e até a próxima!